porque o assunto de hoje é bem mais complexo, bem mais avançado no sentido de entendimento. Então veja a aula anterior, compreenda como que funciona a, a forma, que, como você pensa né, na, na hora de construir o 3D. E nessa videoaula eu vou mostrar para vocês, como eu já disse, na prática, como que eu apliquei as técnicas de modelagem neste modelo específico. Como vocês podem notar, essa roda é um objeto 100% quad, então nós temos aqui totalmente quad mesmo, vou até testar para vocês aqui abrindo o nosso Edit Poly, selecionando os polígonos e vamos aqui no painel Selection, By Numeric e eu vou colocar aqui igual a 4 lados, veja que ele vai selecionar tudo, então temos aqui a seleção da roda por completo. Se eu colocar aqui menor que 4 não vai aparecer nada, veja que não selecionou nada e se colocarmos maior que 4 também não seleciona nada isso significa que o nosso modelo é 100% quad outra característica desse modelo é que ele não é elementos juntados eu não tenho vários objetos atachados, né? malhas separadas isso aqui é uma malha única então todas essas hastes aqui, todos esses aros são unificados através da topologia então isso aqui dá para perceber que nós temos esse looping acontecendo aqui temos esse outro looping acontecendo aqui também e assim por diante. A roda aí é totalmente conectada. tá Bom. E como que nós conseguimos isso? Mais uma vez. Eu vou abrir para vocês aqui o navegador. E eu deixei separado aqui lá no nosso site. A videoaula. Onde eu mostro para vocês a técnica de modelagem. Que é uma técnica. Onde nós aplicamos ali a, a simplificação. né Nós simplificamos uma pequena parte dessa lixeira. Fomos duplicando. Fomos é, aplicando modificadores. Até chegar ao resultado final vocês viram durante a videoaula nessa roda eu apliquei a mesma técnica exatamente a mesma, só que com alguns detalhes a mais é claro, porque nós temos objetos diferentes nunca a modelagem vai ser totalmente igual no caso da roda vou mostrar para vocês aqui que a técnica de modelagem de simplificação que eu utilizei é simplesmente detectar a quantidade de lados, simetricamente falando, a quantidade de lados que o meu objeto possui e olhando para essa imagem aqui da roda na vista front, eu percebo que eu tenho, por exemplo, cinco buraquinhos. Então eu tenho esse padrão aqui de cinco furos. Depois eu tenho um outro padrão aqui também de cinco Y. Vamos chamar aqui de Y, que parece, né? E por fim eu tenho cinco V's. Então eu tenho aqui um V nessa parte de baixo, tenho aqui outro V. Identificando isso, eu procurei fatiar isso aqui como se fosse uma pizza. Então vamos ver aqui que se você observar esse desenho, né, essa imagem, como uma pizza, eu posso tirar essa fatia aqui. Vejam que aqui nós temos uma fatia de cinco lados no total, né, cinco fatias. E ainda assim, dessa fatia eu ainda apliquei a simetria. Então vejam quanto que eu simplifiquei o meu modelo. Eu usei somente a modelagem dessa área aqui para fazer todo o restante do objeto e isso facilitou muito a minha vida já que eu não preciso fazer todo o meu objeto completo eu posso simplesmente usar a simetria e depois um Array agora vamos ver aqui no modelo o que foi feito né primeiro, como vocês podem notar aqui eu vou habilitar um novo Edit Poly para mostrar a exclusão de algumas faces então eu fiz esse modelo aqui vejam que é um modelo, uma peça né? um fragmento e daí vem o que eu mostrei na aula anterior nós simplificamos ao máximo esse modelo depois de simplificar, o que eu vou fazer? eu vou aplicar uma simetria, então aplicamos aqui um Symmetry com Flip e vejam que a primeira parte daqueles cinco pedaços já está pronto depois de aplicar essa parte, nós vamos lá na nossa ferramenta Array então vamos voltar na vista front aqui vamos aqui no painel Tools, Array vamos clicar aqui em Array, no botão Array, no menu e agora eu vou criar aqui cópias. Vamos colocar aqui como cópias um total de 5 cópias, já que são 5 partes da fatia, né? E eu vou rotacionar aqui no eixo Z 360 graus. Então vejam aí que rotacionando não mostra ainda. Temos que habilitar o botão Preview. E vejam que eu tenho aqui as 5 partes. Reduzindo aqui o 360, nós vamos perceber que a roda ela vai multiplicar, tá? 360 graus em volta aqui com cópias em Array. Então colocamos aqui 360 Ok, clicamos em OK para poder confirmar e vejam que a roda está pronta depois disso, é claro, eu posso juntar essas partes dessa roda e reforçar as quinas com a função crease que é uma função que reforça as bordas e o meu resultado final aqui para mostrar para vocês é esse resultado aqui, eu vou aplicar um Open Subdivision para ficar mais interessante aqui o nosso modelo e temos esse resultado final, tá? Esse modelo, além de tudo aqui da, da modelagem, no final eu vim aqui embaixo e fiz esse buraquinho, né? o furo ali do pininho. Então veja que tem aqui o furo no, no nosso, na nossa imagem de referência. Eu vou deixar esse modelo disponível para download, se vocês quiserem baixar, para poder estudar, né? observar de perto como foi feito esse modelo. Se vocês quiserem também utilizar esse modelo para impressão, eu já vou deixar ele no tamanho de 25cm, que é uma, um tamanho base para as impressoras mais comuns utilizadas no mercado e como eu já falei para vocês olhem bastante essa questão de técnica de modelagem tentem sempre pensar antes de começar a modelar um objeto tá? pensem primeiro como que você pode simplificar essa modelagem para você ter um, um resultado mais rápido e claro com muito mais precisão como foi o caso dessa roda espero que vocês tenham gostado de mais essa dica eu vou deixar um grande abraço a todos e até a próxima